e lixo. É isso aí, gente. É assim que a gente deve trabalhar para que tenhamos toda a segurança necessária.